Fala galera, tudo bem com vocês? Galera chegando aqui em casa e hoje né a galerona aqui falando comentando sobre um tal do dinheiro do Banco Central do Brasil que tá liberando um valor a receber então eu vou entrar aqui no meu computador e vou fazer a pesquisa né na verdade eu fiz a pesquisa mais cedo pelo celular e vi que a data de eu, de eu solicitar aí esse dinheiro hoje mas só que não fala o valor, então resolvi gravar aqui, mostrar para vocês, né, quem tiver curiosidade, quem ainda não solicitou, é bom que sabe como que é, né, e quem não, ainda não sabe que tem esse dinheiro para receber, é bom ver nesse vídeo, é, fica sabendo, eu vou deixar o link, o site, aqui para você estar acessando e fazer sua pesquisa, se sua data for hoje, já também, já entra no site aí, solicita, tá, e vamos lá pro vídeo, vamos ver quanto que eu tenho para receber aqui, galera. Eu tô curioso, né? É, sei lá, minha expectativa é uns 20 reais, 50, 50. Minha expectativa é 50 reais. Não sei o que eu larguei, esquecido, Que eu acho que mais do que 100 reais. Eu não esqueço em banco, não. Eu cato tudo mesmo. Então vamos ver como que funciona isso, que eu tô muito curioso. A expectativa é muita gente falando, a mídia toda falando, a internet toda tá comentando aí sobre essa restituição do Banco do Brasil, que tá devolvendo dinheiro. Eu, é, mas eu não tive informação O que é que vai devolver Da onde que vai devolver Se é conta parada Ou se é consórcio Se é financiamento Compra de casa, compra de carro Não sei Vamos abrir aqui junto com vocês E ver. já deixa aquele like pra fortalecer aí o canal Se não for inscrito estiver chegando agora aí Pelo título, por pesquisa aleatório, Se inscreva no canal pra fortalecer, tá galera? Assista mais vídeo meu e estamos junto. Vamos lá então? Aí galera, ó Entrei aqui no site do Banco Central do Brasil, tá? É este que tá aqui, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo também pra, pra você estar acessando. Bom, a data, né, é pra hoje. Então, você vai colocar o CPF seus. Eu só vou esconder o meu CPF. Isso aqui é pra fazer a consulta, tá? Que a galera toda tá falando aí que tem que o Banco Central vai liberar esse dinheiro. Eu quero ver se, se eu tenho alguma coisa, né? Então vamos lá, vou digitar aqui Aí galera, já tá O, o meu CPF A data de nascimento. é o único que eles pede para pesquisa, tá? Vou clicar aqui em consulta E vamos ver o que, que vai dar Aqui deu a consulta realizada com sucesso E tá mandando entrar no sistema Até as 23h59 né? Então tem horário ó. Então para mim apareceu aqui, ó que é para dia 17 então é hoje né tô fazendo esse vídeo agora aqui para vocês e muita gente comentando sobre esse dinheiro então eu vou clicar aqui acessar valores receber e vamos ver o que que ele vai pedir para poder eu receber meu dinheiro aguardar que tá entrando aí muda. Ah, tá pedindo agora aqui a conta do golpe tá aí se vocês não tiver essa conta do golpe galera vocês tem que criar é fácil como eu já tenho eu só vou clicar aqui entrar com meu CPF e senha e se você não tiver vocês tem que criar criar um, um cadastro aqui no do golpe senão não dá procedimento tá não não consegue ir para próxima etapa então deixa eu digitar aqui aí galera depois que você entrou com a sua com seu login aí no golpe ó ele vai pedir essa essa etapa aqui ó identificador de tá papapá aí autoriza tem jeito Aí, o tema o termo de ciência que vocês vão ler, eu não vou ler, tá? Quem tá falando que aqui os dados que apresentam o sistema são sigilosos e pá, né? Como não tem nada aqui, eu vou aceitar o termo e vou prosseguir. <risos> tá aí, galera, ó. Dá até vontade de rir mesmo, viu? Tá aqui pra vocês verem. A expectativa tanto desse dinheiro que diz que o Banco Central do Brasil está devolvendo, aqui, ó, eu fiz mais por curiosidade. Eu só tenho a receber 79 centavos referente a um consórcio que eu fiz em 2010. Está né? aqui o grupo ó, do meu consórcio. Está a minha cota aqui, 1, 2, 3 e a sequência, 05. 5. É o recurso não procurado relativo ao grupo de consórcios encerrados. E aí... Deixa nos comentários aí galera, é, você que já fez a pesquisa, você que já consultou, que apareceu o valor é, Deixa nos comentários aí a cidade, né? o estado, a cidade e o valor que saiu para vocês E o que vocês acham, estão achando disso aqui, entendeu? Que muita gente criou a expectativa de receber aí 200, 500, mil, né Eu praticamente assim, pelo que eu li, eu gosto de ler muita coisa de um assunto assim, bem interessante, ainda mais para fazer o um vídeo aqui, né? Eu logo vi que não ia chegar esse negócio tudo. Que aonde que eu ia esquecer dinheiro, onde que eu ia esquecer cinco mil, dois mil em né, algum canto aí no banco que eu não ia sacar? Então vamos lá, vamos solicitar. É, tá perguntando solicitar via instituição, é, não sei o que, que é isso, então vamos continuar aqui no meu vídeo, né? É contados o valor a receber. Tem isso ainda, galera, ó Tem isso aqui ainda Não é mais fácil a ronda aqui perto de casa Eu não gasto dois minutos a pé para chegar na ronda aqui, aqui tem uma ronda Eu tenho que ou ligar pro 011 217 27007 Ou então usar esse e-mail aqui, ó É, devolução Não, devolução, né de, tá, Devolucal Que não tem acento, devalores.com.br Nem automático é nem automático é Porque não fez um Pix Pra já jogar sua chave aqui e receber na hora 79 centavos Você acha que eu vou me dar o, de, o direito de sair De, de, de abrir o um e-mail Fazer uma solicitação por e-mail Ou então fazer uma ligação por 79 centavos Ah, me poupe, não vou não, galera Não vou não, tá? Daqui eu foi mais por curiosidade mesmo, tá? A minha expectativa era um pouquinho a mais do que 79 centavos, né? Eu vou printar essa tela aqui, tá? Se eu clicar na solicitação, né? Tá certo. Eu vou printar essa tela aqui, porque os amigos aqui por perto não vai acreditar na hora que eu coloquei esse valor aqui, tá? Ah, tem um tem um -Link aqui no, no consórcio do Ronda. Deixa eu ver o que vai dar. A ah, mesma coisa. Ele te manda para a mesma coisa. Gente, gente, tanta expectativa, galera aí achando que ia receber dinheiro montante O meu 79 centavos, não esqueça, corre nos, no, nos comentários aí, deixa aí pra ver se você já consultou e quanto foi o seu valor E fala o estado da cidade que você tá, que tá consultando Então é isso aí galera, o vídeo de hoje foi curtinho, só mostrando aqui como que faz para solicitar Talvez ainda não chegou sua data, né? Tiver curiosidade aí, então já que você chegou aqui na no meu vídeo aí, aleatório ou por pesquisa, né? Por curiosidade, é não custa nada. Já tá aqui no canal mesmo. Não foi inscrito, clica aí, ó. É inscreva-se inscreva no meu canal, dá uma moralzinha aí, é, deixa like, comenta, assiste mais vídeo aí do, do, do meu canal. Assista mais vídeo e, e é isso aí. Não esqueça de comentar. Vou ficando por aqui decepcionado 79 centavos ainda para mim mandar e-mail e fazer ligação. Vou não. Então tchau, tchau e espero vocês no próximo vídeo. Fui, tchau.